Quer ganhar um Brawler lendário Jogando Brawl Stars Essa é a sua hora galera Então é o seguinte, se liga só nesse vídeo Como você vai ganhar um Brawler lendário E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e Galera, é o seguinte, já estou de volta com mais um vídeo Vocês estão vendo aí, Brawl Stars na tela Isso mesmo, e tá rolando A partir de agora ó, comecei agora Na hora que tô gravando esse vídeo, 11 da manhã Começou a valer O torneio de 24 horas para ganhar um brawler lendário, isso mesmo, tá rolando. Eu vou colocar o link aqui embaixo para onde você vai con conseguir. Acompanhar o seu progresso, então todo mundo que se inscreveu no vídeo que eu fiz, o último vídeo de Brawl Stars que eu fiz Falando sobre como participar do torneio, todo mundo que se inscreveu tá participando E aqui embaixo no link você vai ver como você vê aí quantas histórias você tá quantos, pe Quantas pessoas estão na sua frente, o que você precisa fazer para passar elas e tudo mais Mas o que eu sei é que eu estou ao vivo neste momento Neste momento estou ao vivo no Facebook jogando com vocês o futebral para poder aí incentivar a galera quem sabe jogar com vocês para conseguir as vitórias A gente bater 1500, 1500 vitórias em 24 horas e aí o maior vencedor vai ganhar um Brawler, uma skin e um Brawler lendário e os demais, o segundo e o terceiro também vão ganhar skins, então é a sua chance Bom, bora aqui, eu vou jogar uma partida também no futebral, vamos ver se vai dar bom Eu tô com o Frankzão aqui, e vamos lá, vamos ver o que que vai rolar, meu irmão É isso, já estamos aqui no futebral, vamos jogar um futebral de leve E vamos ver se vai dar bom, hein galera Bom, e é facinho, eu tô ao vivo nesse momento Tô entrando ao vivo agora pra poder jogar com a galera também, incentivar a rapaziada a jogar comigo e tal e todo mundo tem chance de ganhar o seu Brawler lendário É só jogar, só jogar Ball Stars, mano É simples, eu falei, é só Quer ganhar um Brawler lendário? É só jogar, é só jogar tranquilão Ó, matei aqui, ih, mas morreu ali, ó Mas beleza, a, a bola tá com ele ali tem que, Ele tinha que dar o, a, o super dele Ai, não vai ter super pra poder bater no cara Bom, mas tá tranquilo, vamos lá, vamos subir aqui Pra ajudar meus brothers Eu preciso estourar ali aquela meiuca, né eu Preciso estourar aquela meiuca ali pra dar certo, né Vamos ver o que vai dar bom aqui. Vamos lá, vamos lá. Opa, bateu ali, matou aqui. Beleza. Tá, beleza. Passou direto. Vai lá, boizão. Vai lá, boizão. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, vou abrir aqui. A... Ai, na hora que eu abri, mano. Será que gastou minha super? Ai, não gastou meu super não, pelo amor de... Ai, gastou, mano. Ô, oh, mano. O cara fez o gol na hora errada, mano. Aí, boa. Já peguei meu super de novo. Bora bater aqui pra fechar. Boa. Boa. Agora sim. Ai... Nossa, mano, ele bateu na hora certa Vai fazer o gol lá, meu brother, vai fazer o gol Fez o gol, mano 2x0, acabou que eu nem precisei Dar meu super pra poder bater lá, meu amigo Bom, vamos jogar mais uma partida, mano Porque tá valendo um Brawler lendário, mano Bom, vamos lá Galera, se você tá aqui nesse vídeo Aqui no YouTube E quer saber mais sobre isso daí também Vai lá no Facebook Vamos lá, mais uma aqui pra gente Fui com o mesmo time, mano Fui com o mesmo time e vamos ver o que vai dar, vamos lá, vamos pra cima, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem ali o... Um, um franquizão Tem também ali, opa, vamos bater ali Bater pra acabar, boa Já peguei meu super Vou jogar ali pro... pro mano Opa, beleza, tá bom Tá tudo tranquilo Beleza, pegou aqui, tipo Beleza, vou bater só mais uma vez Ai, pegou, mas tá bom, morreu Mas e aí, o que que faz? Aí que faz. É capaz dos meus brother fazer o gol lá, hein? Olha, vamos ver se vai fazer. Chegou a fazer? Não. Matou os dois, sobrou. Ih, não vai fazer o gol, mano? Aí, deu aquela pequena vacilada, né? Ah, não! Ah, não! Ah, opa! Tá, tá ficando, tá ficando sério aqui. Tem que ficar ligeiro. Tem que ficar ligeiro. Boa. Boa. Ai, ah, vou morrer, vou morrer, morri, mas tá bom, por enquanto tá bom, a gente tá abrindo ali o caminho, eu vou abrir lá, afrentona, hein, eu não consegui porque o cara travou bem na hora, mano Vamos lá, vamos subir aqui pra ajudar, vamos subir aqui pra ajudar, vem, vem, ó, tem que segurar aqui, tem que segurar aqui, boa, boa, travamos ali, boa, mano, agora é a hora, hein, agora é a hora, manos, agora é a hora, hein Chutei, é gol! 1 a 0, moleque Zica, mano! 1x0, moleque! 1x0, moleque! Conseguimos, conseguimos! Opa! Opa, opa! Bateu ali! Boa! Boa, boa, mano! Ó, ó! Ó, oh, chutei, chutei, bateu É... Gol, moleque GG, mano, GG demais Bom, é isso, galera, estou tô ao vivo no Facebook Jogando futebral E você, se quiser ganhar um Brawler lendário Vem comigo, vem comigo que eu vou explicar tudo direitinho lá E você pode concorrer aí a um Brawler lendário É só jogar e ganhar futebral Tamo junto, galera É nóis, então, eu te espero por lá no Facebook O link tá aqui na descrição, vai lá Que agora é a hora, mano, tamo junto, é nóis Um abraço, falou Foi